Todo dia essa é série nova, então a gente vai falar das que a gente abandonou. Sou o Mickey. <risos> Sou Júlia e esse é o TV Antes da gente começar a falar uma de série que não deu certo, né? A gente já fecha aqui no like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e apertar o sininho, por que, Júlia? Porque ele é muito importante, que é com ele que você vai receber a notificação quando tiver vídeo aqui. Vamos lá? Vamos lá. Eu tenho um problema muito sério que o Mick sempre reclamou que eu abandono muito a série. É um abandonamento, assim, sério, <risos> É um série. abandonamento intenso. Sinto muito sério, mas assim, se não me prendeu, por que, que eu vou continuar fazendo, sabe? E uma delas eu fiquei muito triste, que foi Super Girl. Nossa, não sabia que você tinha falado. Abandonei. Abandonei há um tempo já. Danei acho que na última temporada, nessas temporadas eu faço desde que tá acontecendo. A outra, na verdade, eu via gato pingado, sabe? Eu vi um episódio, curtia. Mas aí foi decaindo, e eu falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, tá com umas paradas muito legais, tem uma personagem que é uma personagem trans, sabe? Tipo, achei muito legal, mas o enredo tá muito esquisito. E aí eu não tava mais conseguindo, aí eu falei assim, eu vou segurar na mão do senhor e eu vou soltar. É, porque tem umas coisas que faz mais mal pra gente do que pra série, é, né? Sim, assim, a série vai continuar bem, ela tá ótima, a Cidágua tá com ela. Eu é que não aguento mais. A primeira que eu vou falar aqui que eu tive que largar, porque não tava dando mais, é How To Get Away With Murder. Porque assim, gente, até a Viola Davis <risos> tá lá dentro, gritando, gente, me deixa sair, me deixa sair. Ela tá aquela cena de Unbreakable Kingdom. I'm not really here, I'm Sério. not really here. Eu confesso que eu não sei mais quem assiste How To Get Away, assim, tá indo pra última temporada e a Viola deve estar tá assim, com... sabe aquele gift do champanhe que ela tá soltando? Então ela deve estar tá assim, porque How To Get Away chegou no nível que... É tanta Rivera volta é tanta coisa chocante, que você passa a assistir, parece que te deram morfina, e você não tá sentindo mais nada, porque quando uma série passa a todo mundo passa a saber Sim. que no final daquele bloco vai ter alguma reviravolta, a reviravolta perde que meio, quase toda a potência dela. E é isso, assim, se você usa sempre o mesmo mecanismo, ele perde a graça. As primeiras temporadas eram incríveis. Não, e é isso, porque Raul de trouxe uma coisa que a gente não estava acostumado. Aquele tipo Sim. de narrativa era muito, muito nova, era muito, muito raro. boa. Já tinham outras séries, eu vi Quântico e eu comentei que é basicamente a Mas mesma a ideia. Mas Viola Davis. Mas é isso, sei. tem Viola Davis, a é outra isso. tem a Franca Chopra. Assim, cada um tem as mulheres Viola. maravilhosas. Viola. Mas... <risos> Mas é isso. É um mecanismo muito bom, mas ele não pode ser usado toda hora. Não, e é isso. Eu acho que até a segunda temporada tava Sim. ótima. Eu parei, assim, na quarta, quinta, nem lembro mais. Ah, mas, lembro. mas, assim, não tava dando mais. E você via que os personagens, eles estavam rodando, rodando, rodando. Eles não tinham o que fazer. Gente, pelo amor de Deus, que grupo tem tanto assassinato não é todo in... ano? É, gente, pelo amor de Deus. As pessoas já deviam estar tá presas só por existirem. É, assim, tá? A Viola Davis, ela, ela faz um personagem, assim, incrível. Assim, analise. Ela, se alguém poderia de resolver todos esses casos seria ela, Sim. mas assim, já deu, tá assim, não tá mais crível, não tem mais graça e, e foi, a uma Paola, pena, Paola, foi uma Paola pena, foi uma ela precisa ser liberta. Foi uma pena ter acontecido o que aconteceu, podia ter acabado Sim. na hora certa, mas não foi o que rolou. O meu segundo abandono, ele é bem antigo e as pessoas não sabem que eu assistia, mas eu adorava Glee. <risos> Não gosto de Glee, gente. Eu sou homossexual que não gosta de Glee, aceito Ele é homossexual que não gosta de Glee. Eu era homossexual que adorava as músicas de Glee, porque eu adoro cover. Então eu assistia a Glee pelas músicas. E eu achava a história meio estranha mas eu aceitava. E com o Glee que eu criei, eu criei um ranço muito sério com o Ryan Murphy, porque ele se perdeu, sério. Ele tomou alguma coisa e falou, eu não aguento mais isso, eu vou inventar. E ele começou a fazer umas coisas que eu falava, meu filho, por que você tá fazendo eu passar por isso? É, é assim, eu nasci de Glee, mas essa narrativa toda se, se dá <risos> em muitas séries dele que eu assisti. Pois é, o Ryan Murphy ele tem uma dificuldade de terminar coisas, então eu tenho muito medo de quando as coisas estão na mão dele e ele não quer terminar elas. Porque Glee devia ter terminado, sei lá, na quarta temporada. Talvez na quinta. Mas assim, a, o desfecho que ele fez dos outros personagens, a galera indo pra faculdade, não dava certo, sabe? Era um grupo de campos de colégio. Era pra ser isso. Eu só queria as músicas. É, porque eu não consigo operar tanto, porque eu parei assim... Eu, oficialmente eu Sim. larguei, eu parei assim, no terceiro episódio, quarto, quando eu vi que, ah, tá isso que a série é, Sim. então pra mim já deu. Mas... É, Mas gente, é que também não é muito fã de musicais. Eu adoro musicais. Mas eu sou muito chata com musicais, tanto que a maioria dos musicais que a maioria das pessoas vem eu não gosto. Não é nada contra, só que não é minha, meu tipo de musical. Glee eu achava legal porque tinham muitas versões diferentes, tinha muitas pessoas diferentes tinha muitas músicas diferentes. Top! Só que aí começou a ficar completamente insano. Mudou muito o personagem, os alunos saíam aí botavam um novo porque o Glee Club tem que continuar. Às vezes não tem não. <risos> Às vezes pode acabar. Bem, mas é isso, né? Acab Gra Gra não vou falar graças a Deus, Glee teve sua importância. Teve, assim. muito, foi mesmo muito quem importante gosta cultura pop. A gente tem que admitir, mesmo quem não goste, foi muito importante pra, cara pra aceitação de muitas pessoas. Sim. É, enquanto LGBT, eu sei que muita gente conseguiu se firmar, se reconhecer por causa de Glee, então... Não, e assim, tinha casais. Reais, casais funcionais, tipo, é, mostrava relacionamentos complicados, mostrava muita coisa. Não estou dizendo que era uma série ruim, eu estou dizendo que ela se perdeu. Ah, ela era, se era perdeu. É a regra do vídeo, um vídeo aqui. E ela se perdeu tão feio que o Ryan Murphy às vezes faz assim com a mão pra fingir que não foi ele. Olha então, isso. assim, Glee, I'm so sorry. <risos> Última série abandonada aqui do vídeo vai ser The Walking Dead, que Nossa. eu não sei mais o que está acontecendo, deve estar na quinquagésima temporada, sempre trágésima spin-off, não sei mais o se é que é. Ah, é, teve um spin-off, Fear assim, of The Walking Dead. Tem outros vindo, eu não sei, tem filme, tem muita coisa acontecendo. Tem um MCU, assim, de The Walking Dead. Mas a questão foi, pra mim, quando eu vi que a série estava tomando algumas decisões bem diferentes do quadrinho, porque eu cheguei a começar o quadrinho de tão animado que eu estava com a série, é, e assim, eu não vou deixar de falar algumas coisas bem legais que The Walking Dead fez Que em algumas coisas que no quadrinho era bem gore, era bem violento, gratuitamente violento eles deixaram de fazer essa adaptação, então foi bacana, Parabéns. assim, isso foi legal. É, principalmente com a Michonne, assim, no quadrinho ela sofre bastante, eles diminuíram isso. Mas quando eu comecei a perceber que algumas decisões das adaptações estavam desandando a série, eu falei: opa, vou colocar um sinal vermelho aqui. E assim, não deu mais quando o quadrinho começou a ficar ruim. Aí eu falei: gente. Quando o material básico salvava, não tá mais bom, é isso. E assim, não foi muito... Nem sei se eles adaptaram bem essa parte, ficou ruim ou não. Mas as duas coisas não estavam mais valendo a pena pra mim. O tempo Sim. não estava mais valendo. E eu falei, gente... E aí, isso, isso são duas mídias, né? Então, assim, você não só tava lendo como você tava vendo, você não só tava vendo como você tava lendo. As duas coisas que deveriam se complementar, elas duas estavam indo por raminhos ruins. Não dá, e gente! E a única coisa boa que tinha, que era o videogame, né, com a Telltale, que teve muito, muito problema, né, muito escândalo ali com a Tail. Os jogos foram cancelados, então a gente meio que ficou sem nada. Eu sei que os livros, assim, são bem bons, os livros baseados na série, no quadrinho, já me falaram que é bem Sim. bacana, mas a série, gente, se você ainda tá aí... É assim, Comenta guerreiro. aqui, comenta aqui pra ver, pra falar pra gente como Sim. é que você é tão guerreiro. A gente vai falar assim, guerreiro. É, bastante. E não esquece, gente, dar like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, compartilhar esse vídeo. Comenta também outras séries que vocês abandonaram, comenta das nossas, além de The Walking Dead. E, e a gente se vê no próximo, próximo. vídeo. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.